O Ministério Público Eleitoral acompanha de perto, durante toda a campanha, a prestação de contas eleitoral, acompanha toda a arrecadação, todos os gastos, é, acompanha os relatórios financeiros de 72 horas, das contas parciais, recebe os extratos bancários da instituição financeira, acompanha a arrecadação pelo financiamento coletivo, manifesta-se pela aprovação, desaprovação ou aprovação com ressalva da prestação de contas e após as eleições ainda apura e representa contra doações acima do limite. O Ministério Público, portanto, tem uma atuação efetiva na prestação de contas durante toda a campanha eleitoral. Um abraço, até o próximo.